E aí, seguidora linda, como é que você tá, leoa, que avança, que conquista, que dá cada dia um passo com o seu trabalho artesanal? Eu sou a Paula Tavares e hoje eu quero te ensinar como fazer a bainha de uma saia jeans com a sua crochê terapêutica. Com essa arte que cura. Mas se você é novo pela aqui e ainda não me conhece nas redes sociais, eu quero te convidar a seguir o meu Instagram, Paula Tavares Oficial, seguir o canal aqui no YouTube e conhecer mais do meu universo. Vou te mostrar agora a saia que eu vou fazer essa customização usando a crochê terapia. Essa saia aqui. Inclusive, essa saia era uma calça e eu fiz diversas modificações, você pode acompanhar isso no meu Instagram. E nós vamos transformar ela agora. Vem comigo! Vamos começar pelos materiais que você vai precisar. Você vai usar retalhos de linha a sua preferência a linha que você quiser juntamente com a agulha 1.75 e uma agulha um pouco mais fina que vai furar o jeans essa agulha fina você pode usar um milímetro aí bem abaixo tá bom vamos agora pegar o nosso jeans e fazer da seguinte forma você vai furar esse jeans com essa agulha mais fina e vai fazer alguns furos para já iniciarmos o trabalho, depois você vai pegar a sua linha, colocar na bobina que é o dedo indicador, e eu falo um pouco mais sobre isso lá no meu Instagram, Paula Tavares Oficial. E você vai entender o porquê eu falo dessa forma se você for lá no IGTV e assistir os vídeos. Vou pegar essa linha que tá no meu dedo indicador com agulha, dessa forma perceba que atrás eu já vou dobrando. Esse jeans, pra ficar ali já no formato do acabamento, como ele vai ficar. Eu puxo essa linha e faço um ponto alto. Depois, uma correntinha, furo jeans e faço um ponto alto. Aqui. E aí, você vai fazer uma correntinha. Lembra que eu ensinei uma correntinha? Aí, você vem aqui, fura, puxa a linha. Faz um ponto alto. Depois, uma correntinha. Depois, novamente... Um ponto alto. Depois, uma correntinha. Depois, eu vou furar o jeans, puxar a linha que tá no meu dedo indicador. Perceba que a linha do dedo indicador já está acabando, ou seja, eu preciso encher essa bobina, na verdade. E olha como vai ficando. Então, esse processo todo aqui, a gente vai contornar, mas eu quero te passar... É, uma observação importante Distanciamento E se você for colocar isso é, em centímetros na fita Deixa eu pegar uma fita aqui Pra você saber exatamente quanto é de distanciamento Vamos lá, você tem que saber que cada centímetro desse daqui que eu uso Ele é em torno de um centímetro, tá certo? De distanciamento Então deixe não, muito, não mais do que isso Senão fica muito feio esse trabalho aqui eu vou contornar toda a minha peça, sempre lembrando de virar e fazer esse trabalho. E aí, eu vou mostrar para vocês o resultado. Vamos lá! Eu concluí aqui toda a carreira. E agora, a gente vai aplicar com a agulha 1.75 o ponto baixo. Lembra que eu falei no último vídeo que o ponto baixo, ele serve muito para fazer trabalhos de acabamento? É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar dentro aqui um ponto baixo... No próximo ponto, que é o ponto alto, que a gente fez outro ponto baixo. No próximo espaço de uma correntinha, outro ponto baixo. Outro. Depois, novamente. Ponto baixo. E assim vai ficar, certo? Então, para cada ponto alto de base, que é esse daqui que a gente fez no jeans, você vai colocar um ponto baixo no meio da correntinha, um ponto baixo. E vai fazer todo esse trabalho até chegar do lado de cá. Vou mostrar agora pra vocês a conclusão aqui. E vou mostrar também como a gente vai fazer o arremate nessa linha, tá bom? Então, vou fechar com um ponto baixíssimo, que você também já aprendeu. E vou cortar... Eu vou puxar dois fios dessa linha. Nessa hora, você faz com uma agulha mais fina, tá bom? Porque aí fica melhor. E aí, você vai dar um nó. Muito rápido, porque essa linha solta mesmo. Você viu que partiu aqui, ó. E aí, você corta. E prontinho. Olha como já ficou aqui. Agora, eu ia colocar o rosa, mas eu decidi colocar o neon, porque eu só sou apaixonada pelo neon. Então, eu vou trabalhar agora com o neon, mais uma carreira de pontos baixos. Tá certo? Eu vou pegar aqui, ó, puxar o fio. E esse fio aqui, perceba, você já vai segurar e vai esconder ele aqui, ó, fazendo pontos baixos. Ó. Eu já estou segurando aqui, ó. Para cada ponto baixo, você vai colocar outro ponto baixo. Perceba, já escondi a linha aqui. E aí eu vou dar continuidade, fazendo pontos baixos por toda a carreira até chegar no lado de cá. E finalizei com um ponto baixíssimo. Agora sim, eu quero deixar uma observação antes de concluir vou fazer o arremate, é o seguinte, vocês vão ver foto, breve fotos, porém, assim, se você quiser dar um comprimento maior a essa bainha, você pode aumentar, fazendo mais carreiras de pontos baixos. Eu quis fazer até aqui, porque eu só queria dar um leve toque de neon com essa linha de crochê, e você pode dar continuidade aí, tá bom? Então, a proposta é da construção aí da, do design, e vai ficar ao seu critério se você quer aumentar. Eu só quis fazer um leve acabamento para que essa saia não ficasse toda a jeans. Quero fazer a última observação também quanto ao acabamento aqui. Vai ficar algumas linhas aqui, ó, do próprio jeans. Essa é a hora de você fazer o corte dessas linhas. Remover esse excesso. Mas perceba, olha como o acabamento fica perfeito. Tirando essas linhas, claro, que você precisa remover todinho, o próprio acabamento com a linha do crochê já fica perfeito, a dobrada, e aí, aqui é a frente, e aqui é o fundo. Qualquer dúvida que você tiver quanto ao fazer esse acabamento em uma calça jeans, em uma saia, ou em qualquer outro tipo de vestimenta, você pode deixar aqui nos comentários. Ou você gostou do resultado final? Então eu mereço a sua curtida, eu mereço a sua inscrição e maratona todos os, todos os outros vídeos que eu tenho aqui de conteúdo feito para você. Até o próximo tutorial, tchau!